Olá galera do canal, estou com mais vídeos e hoje a gente está aqui com mais um episódio de Survivor as Quartz. E hoje o plano é construir minha casa de amor. Porque esse já tá ficando... Tá ficando muito... Tipo... muito difícil sobreviver aqui com uma casa. Então minha casa vai ser aqui mesmo. Vai ser debaixo da minha... da minha... Deixa eu pegar a pá e cavar tem aqui. Minha espada. Hum, mano. Minha pá... Eu vou a se acabou. Eu acho que não tem o que perder, deixa eu ver Cadê? Cadê? Não, não tem o que perder Não tem perder. Bom, esse, assim já tá bom, né, Matheus? Olha o tempo que você acabou Ops vou acabar aqui um pouquinho aqui passe da casa não vou precisar de terra não Eu tô com terra é pedregulho aí 10 é pedregulhos se vai ser tipo uma série survival não é uma série survival só que é diferente é uma survival squat Gente, se inscreve no canal para não perder nenhuma série, nenhum episódio dessa série eu Vou vir aqui E gente, no episódio anterior eu fiz a ponte a Ponte, tipo então, não tem nenhum meu tem que tá começando a ficar cheio O baú A gente consegue até meus itens. Vou separar ainda eles, mas ainda não vou não. Tem fazendo as modus dois chiques e um chic. Vai do nosso pai. Cai. Aqui. Mais sticks para o pior picaria Vou começar a fazer aqui, gente Eu vou acelerar essa parte aqui, tá, gente Porque se inscreve no canal e deixa bastante like